bem, tô bem. Oh, deixa né? eu perguntar, vocês também às vezes olham no cantinho do olho de vocês, aí vocês veem, tipo, o, um, como se a sua visão fosse microscópica, e aí você sente que você tem um superpoder? <risos> o que você ah. tá falando? Sim. Microscópica. Quando eu era criança, eu achava que por conseguir desfocar os meus olhos, eu tinha um superpoder que ia desenvolver eventualmente. <risos> <risos> ah, cara, eu amo a cara. Se não ele ficou estrábico, né? <risos> É porque eu tentava explicar as pessoas, ó, ah, você consegue fazer tipo um bagulho especial com seus olhos, as pessoas tipo, do que você tá falando? Eu não conseguia explicar que eu tava desfocando a minha visão. Eu falo, você assim, eu consigo forçar a minha visão e desfocar os olhos sozinho. Quando, quando e aí ninguém assim, entendia. Eu achava é isso, que eu ia ter especial. tipo um olhar laser, tá ligado? Que eu era eu muito no. A girar chupeta também é foda. Mas eu já é muito rápido, muito rápido. Porra! Ganhei meu poder, fiquei miúpe. Todo mundo tá no hobby? <risos> Tá dormindo no lobby?